Os impostos na Conta de Luz são criados por lei. você sabia? A Aneel é responsável somente por calcular o valor da tarifa, sem tributos, levando em consideração o custo de produção e transporte da energia até sua casa ou estabelecimento. Para entender melhor como é composta sua Conta de Luz, acesse o conteúdo educativo da Aneel nas redes sociais e no aplicativo Aneel Consumidor. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.